Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, 11 Então, estamos tratando do assunto do reino de Cristo, né, que foi o que motivou a reunião desse grupo aqui. Né? Estamos ainda lá nos princípios. E hoje, né, dia 2 de dezembro de 2020, né, nessa noite, nós vamos é, ver uma parte agora importantíssima, um salto importantíssimo em relação ao reino de Cristo realmente alguma coisa agora apontando mais diretamente para o nosso Senhor Jesus nós tínhamos visto em reunião, reuniões anteriores é, figuras né, e comparações mas agora nós vamos começar a ver algo mais mais direto então o tópico de hoje são as alianças que Deus fez com Abraão Abraão é o patriarca de Israel ou seja, dele, né, de Abraão descendeu né, Isaac e depois Jacó, cujo nome Deus é, mudou para Israel, né? E depois de Jacó as 12 tribos, né? Enfim, vou colocar as referências aqui. Então, por isso que Abraão é considerado o patriarca de Israel, porque ele foi o avô de Israel ou o avô de Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel. Né? E daí dessas desses 12 filhos homens que Jacó teve, né? É, veio daí foi formada toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. Então vamos lá, é, nós vamos começar então com o chamado e as promessas incondicionais. Né? O livro de Gênesis devota vários capítulos para a vida de Abraão, é, que primeiro chamava-se Abraão, né? como agora nos primeiros capítulos que nós vamos ler, o nome dele é Abraão, depois o nome dele é mudado para Abraão e isso não vai ser visto hoje ainda, vai ser visto na, na próxima vez é, que nos encontrarmos na dependência do Senhor. Então, começando aqui no capítulo 12 de Gênesis, né, os versos de 1 a 3, né, aqui eu coloquei como sendo chamado né, de Abraão. Ora, disse Jeová a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê-tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Aquele que te amaldiçoar Por meio de ti serão benditas Todas as famílias Da terra Nesse texto aqui Deus está separando esse homem né? Então ele manda sair Da sua terra né? Da sua parentela, dos seus parentes né? E da casa do teu pai E vai para a terra que te mostrarei Já na primeira Primeira coisa que Deus fala Com Abraão Já tem alguma coisa aqui que necessita de fé. Então a caminhada que Deus está propondo para Abraão já tem fé desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que Deus fala com ele, já tem fé. Você vai para a terra que eu te mostrarei. Então você é, desliga da sua terra, você desliga dos seus parentes né, e sai. Para onde? Para onde eu te mostrarei. Então ó, o chamado de Abraão né, já tem esse componente de fé muito grande. Veja que toda iniciativa aqui né, é de Deus. Deus chegou para esse homem. Vamos lembrar que o, o dilúvio né, acabou com praticamente toda aquela população que tinha na humanidade. Foram, uh, a, a terra foi repopulada com uh, Noé e seus filhos, né, os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. O livro de Gênesis tem o capítulo 10, que é a tábua das nações, que cada um desses filhos gerou várias nações. E aí nós vimos na semana passada... Uh, o relato da torre de Babel, né, no qual foram confundidas as línguas, e aí cada clã com a sua língua, né, aí justamente é mostrando a origem das, dos idiomas e das línguas que temos hoje, e das nações com línguas diferentes. E depois, da descendência de Sem, né, lembra que Sem foi um dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, da descendência de Sen, né, a tiveram várias gerações, isso é relatado no final do capítulo 11 de Gênesis, que nós não vimos aqui, e chega até este homem, Abraão. Então, pela história bíblica, nós sabemos que é, houve de novo uma multiplicação da população, né, e dentre todos os homens que tinham, né, Deus chega para este Abraão e fala isso que nós lemos. Sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus começa a dar promessas para esse Abraão. Farei de ti uma grande nação abençoarei, engrandecerei o teu nome né? você vai ser uma bênção abençoarei os que te abençoarem olha que forte, Deus está chegando para um homem e falando assim, olha, quem te abençoar eu, Deus, te abençoo. e quem te amaldiçoar, eu, Deus amaldiçoa aquele que te amaldiçoar então veja que Deus aqui está elegendo Abraão de uma forma incondicional veja, não tem nenhuma condição aqui nesse texto né? não tem nenhum se aqui nesse texto então, vem de Deus, né? Deus elege incondicionalmente esse homem, Abraão, para ser uma grande nação, uma bênção, né? é, um nome, tem um nome engrandecido, e essa bênção aqui, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fez aquela promessa lá no Éden, de que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e o livro de Gênesis continua com genealogias, gerações, gerações, gerações, né? a gente viu que não foi o Caim, né? com certeza não foi o Caim aquele que queria esmagar a cabeça, mas ia ser da, da semente da mulher, e a semente da mulher estava viva ainda, né? Eva, a mãe de todos os seres humanos. Quando Deus chega para Abraão aqui e, dá, e faz esse chamado, aquele querubim que... que cuja cabeça seria esmagada, ele com certeza estava prestando atenção na humanidade e no que que Deus fazia com a humanidade. Agora esse querubim sabe, ok, vai partir daqui, porque para ninguém Deus chegou e fez tamanhas promessas. Então agora o, o adversário, né, Satanás, sabe que é da descendência de Abraão que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o Abraão e sua descendência, a pessoa de Abraão e seus descendentes, inevitavelmente iam acabar sendo foco de oposição do adversário. Então Deus já já de início já chega e fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, porque Deus sabia né, a oposição é, que ia engendrar esse chamado aqui né, e as coisas extraordinárias que iam acontecer e ainda acontecem até hoje com esse povo que descende desse Abraão que recebeu essa benção. Então, realmente uma posição extraordinária por parte do inimigo, aquele querubim e as suas hostes. Dando sequência aqui, a bênção de Abraão, ela é comentada no Novo Testamento, né? Que abre, né, Mateus, capítulo 1, verso 1. Então, o Novo Testamento abre com Livro da Geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, você vê, o Novo Testamento já faz questão de já no primeiro versículo, dizer que Jesus Cristo é descendente de Abraão, né? Essa palavra filho aqui, que é traduzida, né, é, é, pode ser entendido como geração. Né, então ele é descendente, segundo a carne, né, não só de Abraão, mas como Davi. Por enquanto eu coloquei a cor em destaque aqui com Abraão, que eu, é, nós estamos analisando ele agora. Né. Mais adiante, Paulo esclarece aos gálatas, né, no, no capítulo 3, verso 1, Ó insensatos gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? no verso 8 ele continua a escritura prevendo a escritura prevê a escritura é profética prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, de antemão anunciou as boas novas a Abraão em ti serão benditas é, perdão, em ti serão bem-aventuradas todas as nações então aqui em Gálatas nós sabemos que essa previsão aqui né, é uma palavra profética se eu voltar ao slide anterior né é, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma profecia que se cumpriu literalmente. Porque Jesus é descendente de Abraão e em Jesus Cristo todas as famílias da terra, não só a família de Abraão, mas todas as demais famílias são abençoadas. Porque em Jesus Cristo nós temos a redenção, em Jesus Cristo nós temos a reconciliação com Deus. Então veja bem a importância do Senhor Jesus Cristo ser descendente de Abraão. Então veja que a promessa né, a promessa que Deus fez para Abraão, ela é a base na qual Jesus pode ser e, e desempenhar o papel que ele faz. Ou seja, do ponto de vista de Deus, né, Deus já tinha esse plano, né, ele chega e elege Abraão incondicionalmente, e é por meio da bênção que ele, Deus, deu a Abraão, é que nessa bênção ele insere o Senhor Jesus Cristo e cumpre o plano dele. Então, em Jesus Cristo, né, que é... Filho de Abraão, são benditas todas as nações ou todas as famílias da terra. Então é extraordinária a bênção de Abraão. Ela é central na Bíblia e é por isso exatamente que nós estamos estudando, né, pela relevância que ela tem. Outro aspecto que eu gostaria de enfatizar uh, ainda mais é esse do verso 3 aqui. De abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Nós vemos que o Senhor Jesus ele é o salvador de todas as famílias, com base na promessa que Deus fez para Abraão. Ou seja, se Jesus é o Salvador, né, e Deus fez a história de tal forma a que a salvação de Jesus fosse é, vinculada ao chamamento de Abraão e à bênção de Abraão, indica de toda forma que isso que Deus fez com Abraão ainda está valendo, ainda está de pé. Se você assumir que o que Deus fez com Abraão, as promessas, não valem mais? Então Jesus também não vale mais como aquele que abençoa todas as famílias da terra. Percebe como Deus ligou isso de uma forma a não ser desfeita? De nenhuma forma. Então o que Deus prometeu para Abraão era firme e é incondicional, portanto imutável. Então foi uma eleição incondicional. E olha só algumas ramificações que tem. Né? São muitas as que advêm desse verso 3, 12, 3 de Gênesis no Salmo 37, 22. Nós lemos: Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Olha a promessa aqui, que já está justamente falando desse reino de Cristo aqui, mas lá para o futuro: né? possuirão a terra. Né? Então, é, veja como a linguagem aqui, aqui é a mesma. Deus aqui falou para Abraão: Abençoarei os que te abençoarem. Então, se você abençoa Abraão, se você abençoa. Israel, que é a nação que veio de Abraão, né, se você ora por Israel, se você ama Israel, né, você está debaixo dessa bênção. E tem essas promessas. Aqueles a quem o Senhor abençoa, né, porque é o Senhor que disse abençoarei, né, nós temos aí essa promessa de possuir a terra. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Então se você não ama Israel se você implica com Israel, se você tem uma teologia que danifica Israel, se você tem, né, é, hospeda no seu coração alguma teologia que de alguma forma tira aquilo que Deus deu para Israel, você está amaldiçoando Israel e você é amaldiçoado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus que você diz que serve. Né? E aqueles as nações que são inimigas de Israel... Né? Elas são amaldiçoadas por Deus e elas estão é, reservadas aqui. Elas estão em, o que está reservado para elas é extermínio. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Então veja que é muito sério o chamado que Deus fez para Abraão. Ele pessoalmente, Deus, né, abençoa quem ama Israel, abençoa quem ama né, Abraão e a sua semente, mas Deus também amaldiçoa aquele que não ama Israel aquele que tem algo contra Israel. Né? Ainda, né, Jesus falando do, com relação a possuir ou herdar a terra, ele fala bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Né? Então, mansos é, também em relação à sua abordagem com Abraão. Então, quem não é hostil contra Abraão? Né? Esse, é, é, esse é um significado que a gente pode tirar desse contexto, mas não é o único significado desse verso de Mateus 5.5. Então vejam os irmãos que aqui Deus fez uma coisa extraordinária. Aqui Deus fez realmente um passo, um divisor de águas na história da humanidade, como ele nunca tinha feito antes. Né? Nós, nós vimos ali as etapas anteriores, né? e agora nós vemos Deus chegando para um homem né? e dando tamanha bênção, tamanha promessa. Ainda nós vemos nessa mesma linha a, a, a palavra de Deus pelo Espírito Santo dizendo que convém nós amarmos a nação de Israel e a cidade de Jerusalém isso a gente vai ver depois, mas eu já posso adiantar que Jerusalém é a cidade mais especial que existe no mundo. Porque é a única cidade, é o único local no qual Deus disse, eu vou colocar o meu nome ali. A gente, quando for oportuno, a gente vai examinar com mais cuidado essas passagens, com mais tempo. Aqui diz o Salmo 122, de 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Gozem de prosperidade os que te amam. Olha a benção de novo de Abraão aqui goza de prosperidade os que te amam haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém e prosperidade nos teus palácios por amor dos meus irmãos e amigos diga eu, haja paz dentro de ti, Jerusalém por amor da casa de Jeová, nosso Deus que é o templo, né? buscarei o teu bem, ó Jerusalém então veja bem, aqui o amaldiçoar ou o abençoar Abraão é também quem busca o bem ou o mal de Israel então é exatamente extraordinário né? essa, essa, essa escritura que nós estamos vendo né? ali em Jerusalém, Deus elegeu que o seu nome habitaria ali para sempre né? então tem aqui essa, é, é, quando fala assim por amor da casa de Jeová é aquela casa, aquele templo que estava construído em Jerusalém então muitas vezes, até dentro da igreja, o povo de Israel recebe oposição e isso eu digo para vergonha nossa até dentro da igreja você tem essa reinterpretação de salmos como esse e diz assim, casa do Senhor como fosse qualquer igreja por ali. Né? Qualquer igreja na, na face da terra. Não, não é orar pela paz de Tapejara, de Guarapuava é orar pela paz de Jerusalém. É lá em Jerusalém que Deus colocou uh, o seu nome e o seu templo. Lá que reside o nome do Deus Todo-Poderoso. Né? Então, realmente, aqui do... Uh, do chamado de Deus e o amor que ele tem para Israel, pela nação de Israel, que veio de Abraão, ainda nós lemos em Zacarias, no capítulo 2, do verso 6 a 8, isso foi escrito numa época em que Israel tinha sido castigado pela sua desobediência. Ele foi exortado, exortado, muitas e muitas vezes, até que não teve mais jeito, e aí Deus fez o que prometia, o que prometeu fazer. Israel, A cidade de Jerusalém foi invadida, ela foi queimada e o povo foi exilado para a Babilônia. Então, após esse período de Babilônia, que foi um período de repreensão, de, de vinda de Deus sobre o seu povo, olha olha o que o profeta diz aqui, sobre inspiração divina. há ah, a ah, fugir da terra do norte, né, que é a Babilônia, diz de Jeová, porque vos tenho espalhado. Veja, quem quem espalhou Israel? O próprio Deus. Ó, vos tenho espalhado. né, Foi uma punição que Deus fez com seu povo em razão de desobediência, de idolatria, principalmente. Mas muito mais coisa uh, além de idolatria. Vos tenho espalhado como os quatro ventos do céu, diz Jeová. Ah, Sião. Sião é o nome da, da montanha, da fortaleza, né, é, que foi conquistada dos jebuseus e veio a ser Jerusalém. Ah, Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia. Ou seja, o povo, o povo de Israel que estava na Babilônia, Deus fala, dirige-se a eles como Sião. É, então, aquele povo... Bendito, extraordinário. Pois assim diz Jeová dos Exércitos. Né? Quando você vê isso aqui, você tem que tremer na hora que você lê isso. Se você tem temor de Deus, porque no original você tem uma a ideia, a ideia aqui é de Todo-Poderoso. Né? Para obter a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Israel é a menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Olha que amor grande como foi bendita a eleição dos judeus. Aquele que toca em Israel, se você prejudicar, você está tocando na menina do olho de Deus. Menina do olho, é, existe tanto o sentido de preferência, né, de predileção, povo predileto, nação predileta, mas também a pupila do olho, que é um lugar bastante sensível. Então se você faz mal para Israel, você está mexendo na pupila do olho de Deus, e ele prometeu que vai amaldiçoar e vem amaldiçoando ao longo dos séculos, nós vemos que todos aqueles que se levantam contra Israel são derrotados. Sendo ou tarde são derrotados. Então é exatamente isso. Né? Então, com relação ao chamado de Abraão, né, e as promessas incondicionais de Gênesis 12, elas são. É, fiz um sumário aqui. Abraão será uma grande nação, né, ou seja, a nação de Israel, né, os descendentes de Abraão né, é, compõem a nação de Israel, Abraão Israel será abençoado por Deus. Então veja, tudo isso é incondicional. O que, que eu quero dizer? O que, que eu quero dizer com isso ser incondicional? Quero dizer que Israel ou Abraão estando ou não é em obediência. Isso vale. Certo? Então, independentemente da postura humana. Né? Deus prometeu que ele vai ser uma grande nação. Deus prometeu que ele vai ser abençoado sempre por Deus. Deus prometeu que ele teria um nome engrandecido. Hoje o nome de Israel não é um nome engrandecido, é um nome odiado do mundo, e nunca foi. Né? Então, ou seja, tem uma promessa. E como nós estamos vendo aqui o reino de Cristo, nesse reino de Cristo nós, temos, nós teremos a plenitude de tudo que está tá listado aqui, e ainda mais aquilo que nós vamos ver. Abraão, Israel, será uma bênção. Deus abençoará a quem abençoar Abraão, e Deus amaldiçoará quem amaldiçoará Abraão e em Abraão, nós vimos que o cumprimento disso foi em Jesus, filho de Abraão serão benditas todas as famílias da terra então não é que Deus queira salvar apenas uma nação né? não é que Deus tenha é, é, o acesso à salvação esteja apenas é, restrito a Israel não é por meio de Israel ele quer alcançar todas as famílias da terra, todas as outras nações né? então isso conclui é, essa, o que eu tinha separado aqui para o chamamento né, de, é, de Abraão. Nós vamos passar agora a ler o capítulo 15 né, de Gênesis, mas nós vamos ver, então, o que foi feito no capítulo 12, eu coloquei como sendo o chamamento de Abraão. Né? E aqui em Gênesis 15, nós vemos Deus fazendo uma aliança com ele. Né? Então, aqui, as, aqui nós vamos seguir mais rapidamente. Então, diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, veio a palavra de Jeová a Abraão, numa visão, dizendo, Não temas, Abraão, eu sou teu escudo. A tua recompensa será infinitamente grande. Respondeu Abraão, Senhor Jeová, que me darás, visto que morro sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco? Então Abraão estava triste, porque ele não tinha filhos ainda. Ele tinha já recebido a, a, a promessa de ser uma grande nação, mas ele não tinha filhos. Né? Ele era casado, né, mas a, a mulher dele era estéreo. Né. Então, quando esse, essa conversa aconteceu, ele, o herdeiro da casa de Abraão era Eliezer de Damasco, alguém que não era da, da descendência dele. Acrescentou Abraão, Eis que a mim não me tens dado filhos, e um escravo vai ser o meu herdeiro. Veio-lhe a palavra de Jeová, Este não será o teu herdeiro, porém aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Fez-lhe sair para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Olha que maravilha. Creu Abraão em Jeová, que lhe imputou isso como justiça. Aqui você tem Deus imputando justiça a um homem que creu em algo que Deus disse. As linhas que tendem, as linhas de pensamento que tende a distorcer isso que eu estou passando para os irmãos, elas fazem exatamente o contrário. Deus fala uma coisa e não creem. Mas olha que maravilha. Deus chega para fora, quantas estrelas você as pode contar? E disse-lhe, assim será a tua semente. Palavra de Deus. Creu Abraão em Jeová que ele imputou isso como justiça. Disse-lhe mais, eu sou Jeová que te fiz sair de hurtos caldeus... A fim de te dar esta terra em herança, perguntou-lhe Abraão: "Ó oh, Senhor Jeová, como saberei que a hei de herdar?" Respondeu-lhe: "Toma-me uma novilha de três anos e uma cabra de três anos e um carneiro de três anos e uma rola e um pombinho." Então agora Deus começou a responder essa pergunta: "Como saberei que eu hei de herdar? Então, como que eu vou saber o que me garante, né, que eu hei de herdar essa terra, né?" o que Deus faz? Começa a preparar os ingredientes para um pacto. Então, aqui Deus está... Essa ordem de preparação de animais indica que Deus vai fazer um pacto com ele. Então, toma uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho. Todos esses animais, depois, na lei de Moisés, são mencionados, cada um tendo seu papel no culto dos hebreus. Ele tomando todos esses animais, os partiu pelo meio, ou seja, houve um sacrifício aqui desses animais, e pôs cada metade em frente da outra, mas as aves não partiam. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Então as aves de rapina, as que né, tinham no local, desciam sobre os cadáveres desses animais partidos pelo meio. Porém, Abraão as enxotava. A gente consegue até ver, imaginar uma, uma tentativa de oposição aqui do inimigo, de atrapalhar aquilo que estava para ser feito. Porém, Abraão as enxotava. Olha que extraordinário agora. Quando o sol ia entrar, ou seja, quando ia não pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. Eis que lhe sobreveio um horror de grandes trevas. E lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será aflita por quatrocentos anos. Então, foi colocado em um profundo sono sobre Abraão. Né? Nós temos que Deus colocou um profundo sono e um horror de grandes trevas. Né? A coisa está ficando séria aqui. Ele foi dito essa profecia que se cumpriu literalmente. Continuando. Sabe também que ele de julgar a nação que tem de servir, e depois sairão com grandes riquezas. Tu, porém, irás em paz para teus pais. Serás sepultados numa boa velhice. Na quarta geração, voltaram para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, veja bem, Abraão caiu em profundo sono. É um horror de trevas, ele ouviu aquela profecia, né? e o que aconteceu? Um fogo fumigante e uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades, aquelas metades que Abraão tinha preparado. Naquele dia, né, o texto está explicando, fez Jeová uma aliança com Abraão, dizendo, A tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Aqui termina o capítulo 15 de Gênesis. Veja... Como foi feita essa aliança? Abraão prepara os ingredientes enquanto ele está né, de dia. Deus coloca ele para dormir. E Deus passa na forma, nessa representação desse fogo fumegante e uma tocha, passou por meio daquelas metades, selando o, a, a, a aliança. Selando a aliança. Como Abraão estava dormindo, da parte de Deus, né, a aliança foi feita... Da parte de Jeová com Abraão, mas assinado, né, que seria o fogo, e a tocha passando por entre aquelas metades, assinado apenas por Jeová. Ou seja, depende, o cumprimento dessa promessa depende apenas de Deus. Depende da fidelidade de Deus. Só não vai se cumprir se aquele que assinou for infiel e independe de Abraão. Olha que coisa extraordinária. Depende de Deus ser fiel e Ele é. Né? Eu estou dando essa ênfase para a gente nunca achar que nada, o né, algo né, do que foi feito aqui deixa de valer. Ah, por causa disso, por causa é daquilo, por causa é da de desobediência é da de Israel. Não, é incondicional. Depende apenas da fidelidade de Deus. E eu não conheço ninguém mais fiel do que Deus. Acho que não existe fidelidade maior do que a de Deus. Então, <coughs> perdão. Aqui para vermos que Abraão recebeu promessas incondicionais, tanto em Gênesis 12, quanto em Gênesis 15. E o sumário delas está aqui. O nome divino aqui, né? Jeová é o escudo de Abraão, né? que nós temos que reler, repassar o 15 coletando né, o que foi prometido. Então, Jeová é o escudo de Abraão, de Israel, ou seja, Deus sempre vai proteger a nação de Israel. Jeová é a recompensa infinita de Israel e de Abraão, Abraão terá seu herdeiro descendente gerado dele. A semente de Abraão será numerosa como as estrelas. Abraão herdará a terra, né? Israel herdará a terra, Abraão por meio de Israel. Abraão morrerá em paz após uma boa velhice, né? os capítulos seguintes de Gênesis. Nos, nos mostram que isso aqui aconteceu exatamente como foi falado. É, eu, tô, eu vou bater muito no aspecto de que profecia se cumpre de forma literal. Então, né? A sua quarta geração voltará para a terra, e de fato aconteceu exatamente assim. E a Israel foi dado a terra desde o rio do Egito até o rio Efrates. Então você tem ali a. Vou tentar fazer um esboço aqui, né? Você tem o final da África aqui. Você tem o Ásia aqui, daí você tem a. Aqui é o mar Mediterrâneo, onde está o mouse. Então o rio do Egito é um pequeno rio que tem aqui nessa região, e o rio Eufrates é aquele que vai para o Iraque, né? depois tem outra parte do Golfo aqui. Então a Israel foi prometida toda essa terra aqui, toda ela. Tudo isso aqui foi prometido para Israel. Então desde o rio Eufrates até o rio do Egito. Né? Hoje nós temos aqui essa península, a península do Sinai. Ela, hoje ela está de posse do Egito. Você tem aqui a, a região que... É chamada de Palestina, mas esse é um termo provocativo né? É a região de Israel, na verdade Hoje nós temos faixa de Gaza aqui ocupando Nós temos outra ocupação da, dos palestinos ali Você tem o Líbano e você tem a Síria aqui por cima, mais ou menos né? E você tem a, a Jordânia desse lado aqui Você tem o Iraque aqui nessa desse lado de cá A Iraque tem dos dois lados do Rio, na verdade, né? E você tem uma. a turquia ela vem aqui por cima. Né? Então, e aqui, é, mais o deserto, já é a Arábia Saudita. Né? Então Deus prometeu essa faixa de terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, para é, Abraão e para a sua descendência.